É meus amigos, os próximos dias aí serão bem movimentados e prometem fortes emoções pros fãs de Street Fighter, pois foi confirmado aí na próxima semana o IGN Fan Fest, que nada mais é do que um evento onde os fãs podem ir lá celebrar as novidades relacionadas aí a filmes, séries de TV, jogos que tanto amamos e tudo mais, e é claro que eles já confirmaram algumas presenças na parte de jogos, como o próprio Street Fighter 6, e é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje, onde eu vou trazer aqui pra vocês os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 Puder se tornar um membro aqui do canal para poder ter acesso aí a recompensas exclusivas, como participar de sorteios, ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp para a gente poder trocar uma ideia lá todos os dias e ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos. Se você não puder, só deixa aquele likezão destruidor aí, assiste o vídeo até o final e deixa um comentário sobre o tema proposto que ajuda já demais, beleza, meus amigos? Então, bora lá sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela para a gente poder começar aqui a acompanhar. Todas as informações relacionadas ao IGN Fan Fest no que diz respeito à parte de jogos e Street Fighter. Eu tô aqui, pessoal, no site do Event Hubs, que eu já trouxe no canal algumas vezes pra vocês, onde eles fazem cobertura de jogos de luta, de muita coisa ali. Eles trazem de novidades e tudo. E eles fazem um trabalho fantástico para quem curte a FGC ficar sempre por dentro dessas novidades. E aí eles trouxeram aqui, como vocês podem ver, deixa eu até dar um pequeno zoom aqui para a gente poder acompanhar um pouco mais de perto. Essa matéria, ó. Street Fighter VI será apresentado durante o IGN FanFest 2023 na próxima semana com potencial para revelações. Vocês vão entender daqui a pouquinho porque que eles estão falando esse potencial para revelações, tá? Como a gente pode ver, essa capa aqui do IGN FanFest e tudo mais... Tem alguns dos títulos que vão aparecer nesse evento maravilhoso. Temos aqui, ó, Super Nintendo World, Dungeons and Dragons, Hogwarts Legacy que vai lançar agora na próxima sexta-feira, Redfall, Creed 3, John Wick, como eu disse lá no início, né? Não é só um evento de jogos, é de filmes e séries de TV também. Street Fighter 6, Diablo 4 também tem presença confirmada lá, o AEW Fight Forever, Cocaine Beer, The Ark e muito mais. E aí, bora ler a matéria aqui para a gente poder entender sobre essa parte relacionada ao Street Fighter 6. A Capcom Cup está prestes a começar daqui uns dias, mas esse não será o único lugar onde Street Fighter 6 aparecerá. A IGN confirmou que Street Fighter 6 será um dos jogos em destaque no IGN Fan Fest 2023 na próxima semana, o que pode incluir uma revelação ou duas se tivermos sorte, conforme observado em seu post. Tia Trinidad, também conhecida como Zelina Vega da WWE, estará no evento para discutir seu envolvimento com Street Fighter 6 como uma das comentaristas do jogo. Isso realmente aconteceu recentemente, né? A Zelina, ela foi confirmada sim como uma das comentaristas que estarão inclusas aí no jogo final, né, no pacote final do Street Fighter 6 ali, quando ele for lançado no dia 2 de junho. E aí, bora continuar, ó. Embora a IGN não tenha confirmado especificamente nenhum novo anúncio para o jogo de luta o tweet certamente deixa essa porta aberta Vamos lá agora no referido tweet aqui que eles mencionam nessa última frase ó. Sintonize no IGN Fan Fest nos dias 17 e 18, já estamos aqui com as datas em mãos, que vai ser numa sexta e no sábado, esse 17 e 18, para saber mais sobre este tão esperado jogo de luta o envolvimento da Tia e muito mais. Ou seja, esse Much More indica que nós teremos, além desse envolvimento dela aqui, outras coisas relacionadas a Street Fighter 6 no evento. E aí, aqui embaixo, como a gente pode ver, ó, a gente tem o Twitch mesmo vinculado à página do Event Hubs com essa mensagem da Tia aqui pra gente. Eu sou a Tia Trinidad e sou a última real-time no Street Fighter 6. E não esqueçam Fan Fest no februário 17 e 18, só no on IGN. É isso aí cara, então a gente vai saber um pouco mais da participação dela e tudo mais, devemos entender um pouco como é que foi esse processo e tudo E eles devem, eu acho, aproveitar a oportunidade para trazer mais novidades aí do Street Fighter 6 Aí aqui embaixo no Event Hubs, né? eles terminam a matéria dizendo o seguinte o fato de que a IGN incluiu a parte muito mais nos deixa extremamente curiosos, embora não vamos apostar muito dinheiro em revelações incluídas, considerando que o IGN FanFest está acontecendo ao mesmo tempo que a Capcom Cup no próximo fim de semana. A Capcom tem apenas 3 personagens restantes da lista de lançamento de Street Fighter 6 para exibir, que é o Zangief, a Kemi e a Lily, e as finais da Capcom Cup seriam um lugar muito mais provável para eles aparecerem. Isso não significa que o IGN não tem nada novo para poder mostrar, pois ainda há muito pouco do modo World Tour do Street Fighter VI e outros recursos que a Capcom revelou até este ponto e apela mais para o público em geral. E aí, cara, esse é um ponto que eu deixei até anotado aqui para poder conversar com vocês a respeito, tá? Vai acontecer esse GN Fan Fest? Eu acho que nós vamos ter novidades sim, muito legais do Street Fighter 6 lá, inclusive da participação da Tia, para poder saber um pouco mais do processo da participação dela lá como comentarista do jogo e tal. Mas, como eles bem mencionaram aqui, nós teremos também. Eu deixei separado aqui para a gente poder dar uma olhadinha: a Capcom Cup que vai acontecer na próxima semana. Como a gente pode ver aqui, ó, a gente tem toda a agenda no site oficial da Capcom da Capcom Cup, começando no dia 12 de fevereiro, terminando no dia 19 de fevereiro. A gente vai ter o top 16 aqui, que vai levar até as finais. E meus amigos, eu acho, na minha humilde opinião, que o palco mais propício para eles revelarem Kemi, Zangief e Lily seria sim as finais da Capcom Cup, porque esse daqui, cara, vai ser o fechamento do Street Fighter V, visto que o Street Fighter VI vai lançar já no próximo mês de junho, tá cada vez mais próximo aí, e seria a oportunidade perfeita de com esse fechamento da Capcom Cup aqui do Street Fighter V, e eles aproveitarem para poder mostrar os três últimos personagens que vão integrar o roster principal de lançamento do Street Fighter VI. Acho que vai ter novidade bem interessante no IGN FanFest, Sim, eu acredito, mas eu tô muito mais inclinado pro lado ali que o Event Hubs comentou, deles de trazerem talvez mais novidades ali sobre o World Tour ou até mesmo revelar algum tipo de recurso, alguma coisa que eles ainda não trouxeram pra gente de novidade e tal, porque eles já mostraram muitas coisas pra gente que o jogo vai ter ali de forma offline e online também pra gente poder aproveitar todo o potencial que o Street Fighter 6 tem a oferecer, mas eu ainda acredito também que eles possam ter alguma coisa na manga e, e eles podem aproveitar também, de repente, na FanFest para poder anunciar uma Beta 3, embora eu acredito que ficaria bem melhor se eles anunciassem um novo Betinha pra gente aí. Na Capcom Cup também, logo depois ali de mostrar o trailer de Kemi, Zangief, Lili e tal, eles fecham falando lá, ó, novo Beta 3 vai acontecer no período tal, fiquem ligados aí, e quem já teve acesso aos Betas 1 e 2 já vai poder participar automaticamente, sabe? Mas a parada é a seguinte, mano semana que vem nós teremos sim novidades muito fodas aí de Street Fighter 6 e é claro que a gente vai cobrir aqui no canal, eu vou estar tá viajando, mas eu vou levar equipamento, eu vou dar um jeito mesmo de trazer esse negócio pra vocês aqui, e vai ser muito legal cara, tô muito animado, tô muito ansioso hypado pra caramba pra poder ver aí o trailer desses três últimos personagens e o que mais a Capcom vai trazer de novidades pra esse jogo delicioso que chega no próximo dia 2 de junho, agora, obviamente eu quero saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, que que vocês acham que vai ser mostrado no IGN Fan Fest. Vocês concordam que Kemi, Zangief e Lili devem aparecer provavelmente, não vamos afirmar com 100% de certeza, na Capcom Cup ao invés da IGN Fan Fest e nesse evento da IGN eles mostrem coisas a mais do jogo que ainda não foram reveladas, deixe aqui embaixo nos comentários as suas opiniões, meus amigos, eu vou adorar ver de cada um de vocês e mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijo, gostoso, sedoso e molhado na popinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, e é? fuemos meus amigos.